Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sei que muitos de vocês sentiram falta do nosso vídeo na semana passada, na semana anterior, mas você não imagina como as últimas três semanas foram corridas com tudo que aconteceu na minha vida. né? Foi uma mudança muito grande, mas em momento algum eu me esqueci que vocês estavam aqui acompanhando o nosso canal, me mandando mensagens que me deram muita força e esperança, né? e é por isso que eu estou aqui de volta, aqui no nosso canal Numerologia Real, seu canal oficial de desenvolvimento pessoal, e nós vamos voltar falando sobre a filosofia da numerologia e o poder de realizar. Né? E realizar está muito além de simplesmente imaginar ou pensar, né? não é difícil, mas exige dedicação, exige um pouco de treino, é claro, né? e eu tenho certeza... Se você começar a praticar esses ensinamentos que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, muitas coisas vão começar a mudar de verdade na sua vida. Né? Todos nós temos aí uma habilidade de realização muito maior do que nós podemos imaginar. Né? Mas você precisa conhecer essa habilidade para poder usar ela a seu favor, obviamente. Né? A vida é basicamente feita de escolhas. Né? E é claro que tudo o que acontece nela é o resultado dessas escolhas. Né? E o resultado das nossas decisões é a... Primeira e a principal escolha que todos nós temos que fazer, né? E como será a sua vida e a maneira pela qual você vai encarar a sua vida é a primeira escolha que você acaba tendo que fazer. E você pode escolher ser apenas mais apenas mais uma pessoa aí, entre várias pessoas comuns, né? Ou pode escolher ser alguém especial, único e capaz de fazer alguma diferença, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda opção, né? Sobre como ser uma pessoa única, capaz de ampliar aí os seus sonhos e, principalmente, ser capaz de concretizar esses sonhos usando as orientações da numerologia real. A maioria das pessoas é, desconhecem o real poder da numerologia porque desconhece a filosofia da numerologia, né? a verdadeira numerologia. A numerologia real ela não é uma simples mudança de assinatura, nem envolve qualquer tipo de ritual, e permita alguém obter algum suposto benefício para enriquecer ou para prosperar, né? E eu vou te dizer o mesmo que eu digo aos meus pacientes: tá? Isso na verdade nunca funciona, né? E não funciona porque é só uma crendice, né? Se a sua intenção é fazer um souvenir numerológico, né? Os tais mapas visando mudar a sua assinatura, ou fazer tais mudanças de assinatura planejadas para se livrar dos fictícios obstáculos que te impedem, né?, de se desenvolver e o seu enriquecimento, né? Não faça, não faça, porque tudo isso é uma grande mentira, tá? Nada disso funciona. Não jogue seu dinheiro fora, tá? Se enriquecer, tem ter uma carreira bem sucedida, o é um motivo pelo qual você está pensando em fazer o seu mapa numerológico, não faça, porque não vai adiantar absolutamente nada, tá? É, a filosofia da numerologia é um entendimento muito mais profundo e bem mais amplo do que se pode imaginar, né? Não se estuda numerologia só para ser um numerólogo, para ganhar dinheiro, fazendo mapas numerológicos, né? Vendendo mudança de assinatura, vendendo as tais assinaturas é, planejadas, isso é coisa de vagabundo, gente. é coisa de gente que quer ganhar dinheiro fácil, tá? Isso não tem nenhum sentido. Estudar numerologia para se, ob... se estuda numerologia na verdade é para se obter conhecimento, tá? Eu já falei isso várias vezes, inclusive, mas a grande maioria dos meus alunos, inclusive, fazem meu curso de numerologia para conhecer e saber como usar a numerologia ao seu favor. Tá? A maioria dos meus alunos não fazem curso para ser numerólogo. E o princípio matemático do nome, como eu gosto de chamar, é uma teoria da mente muito mais completa do que apenas um mapa numerológico. Né? O mapa é coisa de pirata, é souvenir. A numerologia, na verdade, lida com todas as nossas facetas pessoais, né? desde os princípios físicos, os princípios mentais, até questões espirituais, né? se for o caso, dependendo do que cada um acredite. A numerologia é universal, né? não está e nem deve estar ligada ou atrelada a religiões, crenças e qualquer tipo de limitação, tá? Então ela lida com todas as facetas pessoais, dos princípios físicos, mentais e espirituais, né? A filosofia da numerologia ensina que o nome é o maior fator relacionado à nossa felicidade, né? É o nosso sucesso. Mas isso não tem nenhuma ligação com algum tipo de energia superior ou algo místico, tá? É uma coisa muito real, uma coisa bem material, tá? O nome pode ser uma influência poderosíssima e, de fato, pode significar a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Né? Eu costumo dizer que o nome, né, o nosso nome é um contrato social. R. Ford nunca percebeu que o nome do carro quase levou a Ford à falência, o Ford Edsel, significava desastre. Né? O nome Edsel pode ter sido adequado para um produto de limpeza como existia naquela época, né? mas para um carro ele era terrível. E não importa o quanto bem projetado tivesse sido aquele carro, muito menos o preço competitivo que ele tinha na época, inclusive, né, só pelo nome Edson o carro já estava condenado ao fracasso antes de chegar às revendedoras, né, antes de sair da linha de montagem. E nada é coincidência, né, nada acontece ao acaso. Né, o acontecimento é uma das habilidades mais importantes para qualquer pessoa, né, igual o autoconhecimento, que determina os acontecimentos. Né, e a forma como você se comporta, você responde a situações, é determinada por processos mentais né? e ser capaz de identificar e compreender as suas próprias necessidades é essencial para você ter uma vida mais saudável, para você ter uma vida muito mais equilibrada, né? mas a filosofia da numerologia vai muito além disso, né? a numerologia te permite ter um conhecimento das pessoas independentemente da sua aparência, sua etnia nacionalidade, opção sexual, religião, né? é óbvio que quem tem essa compreensão será sempre terá e muito mais chances de prosperar. Né? E para ser bem-sucedido, é, você não tem que ter a imagem certa, né? você tem que causar a impressão correta. né? E o seu primeiro nome é, é o que dá a sua impressão, né? o seu nome, o, primeiro nome, o seu nome completo, às vezes. né? É, e não há nada de sobrenatural né, na influência que nossos nomes exercem sobre nós. né? Muitas coisas influenciam a nossa personalidade. né? A personalidade vai sendo... Construída ao longo de nossa vida, todos os dias, né? E parte influenciada pelos nossos genes, né? Pela nossa genética, parte pelas experiências que nós vivemos, parte pelas pessoas com as quais convivemos, né? E essas, inclusive, influenciam principalmente os papéis que nós assumimos e que nós vivemos ao longo das nossas vidas, né? Repare que o nome tá é uma influência pessoal que nos é imposta, né? Desde o início da nossa vida, né? desde de nosso nascimento, e que permanece conosco por quase toda a nossa vida, né? ou para a maioria das pessoas. É muito raro alguém mudar o um nome. né? O nome é a nossa essência. É ele quem define as expectativas que as pessoas depositam em nós e, consequentemente, o que elas nos cobrarão. Né? E isso certamente define a formação e as variações da nossa identidade. Né? Ela representa tudo o que alguém pode ser, né? o que alguém é. é. Eu diria que o nome é uma espécie de contato entre... É a sociedade, o mundo e o indivíduo. né? É assim que o nome nos influencia e define quem nós somos. Mas como um nome afeta a personalidade de alguém, se ele não tem nem né, nenhuma força oculta, vamos pensar assim. É a primeira informação que qualquer pessoa estranha obtém sobre você, na grande maioria das vezes, é o seu nome. Né? Em último caso, um nome social, profissional, ou mesmo um apelido, mas normalmente é o seu nome. Né? E apesar que a numerologia real, o nome pelo qual você é conhecido tem uma influência surpreendente né, na maneira como os outros te percebem. E repare, inclusive, que é normal você criar uma imagem, ou até mesmo fazer um pré-julgamento de alguém se só considerando o nome. Né? E o pior é que nós fazemos isso com base nas experiências que nós tivemos anteriormente é, com outras pessoas do mesmo nome. Né? E, infelizmente, é isso que acontece normalmente. Né? São as más experiências que tenham. Peso maior aí, um peso grande nos nossos julgamentos em relação a alguém né, que sequer nós conhecemos. Então fica bem claro que o nosso nome pode afetar tanto a maneira como nós nos sentimos sobre nós mesmos, assim como também pode afetar a maneira como os outros nos veem, né, como os outros percebem, como os outros nos tratam. Aliás, é, as características do nosso nome afetam de uma maneira muito significante o jeito como os outros nos tratam. Né? O nome é o símbolo de quem nós somos. E as pessoas é, que não se identificam, que não gostam, ou temem o próprio nome, tendem a ter um desempenho menor e enfrentar mais dificuldade durante a vida. né? É, devido à falta de confiança, devido à perda da autoestima. Mas não tem que mudar o nome, né? você tem que mudar. como ah, você vê seu nome. Né? É por isso que eu sou totalmente contra né? e provo que é realmente um perigo essa brincadeira de mau gosto usada aí pelos incompetentes numerólogos, doutores, professores e autoridades, mestres em numerologia, né, que dizem que os problemas da vida das pessoas ocorrem porque o seu nome é negativo, porque o seu nome tem arcanos negativos, arcanos de dificuldades, sequências negativas. Né? Isso é um grande... É um grande absurdo né? quem usa esse tipo de artifício baixo para convencer as pessoas a comprarem seus mapas disfarçados de assinatura planejada, desbloqueio de prosperidade, de abertura de portal, né? ou seja lá o que for, não tem vergonha na cara, é um vagabundo, né? desculpe a sinceridade. Não é difícil, inclusive, de imaginar que seja difícil é, para uma pessoa ser afetuosa e confiante, mesmo sendo naturalmente simpática, se ela acredita que enfrenta repetidas rejeições na vida por causa do seu próprio nome, né? Então existem muitos conceitos de numerologia, né? A maioria deles é fantasia, mas depois de anos de pesquisa, de estudo, de muita observação, eu aprendi que a numerologia é possível realmente de trás da personalidade e também de comportamento das pessoas, né? Então eu entendi que é possível revelar qualidades mentais, né? Com base em um princípio físico, né? Em uma questão material real, que no fim é, acaba nos fornecendo uma explicação clara do nosso potencial humano, da relação desse potencial com o desenrolar da nossa vida. Né? Então, é, quem estuda realmente a numerologia, entende realmente a filosofia da numerologia, é capaz de entender não apenas o seu potencial e as suas necessidades, mas principalmente o potencial e as necessidades das outras pessoas, né? dos seus filhos, da sua companheira, do seu companheiro, dos seus amigos, dos seus funcionários, de todo mundo. né? o matemático da vida né, não é um mapa numerológico, se você se limitar. Já que a numerologia é um mapinha numerológico e uma mudança de assinatura, você nunca vai ser capaz de entender o que é a numerologia realmente né, e o que a numerologia pode fazer por você de verdade. A matemática da vida, como eu gosto de chamar a numerologia, explica como a mente é criada né, e equilibrada. E você, querendo ou não, influencia diretamente todas as nossas... É, decisões, né, influenciar todas as pessoas vivas, né, é a matemática da vida que cria seu padrão de pensamento, que estabelece o seu potencial e que te permite entender todas as pessoas que você convive, que você conviveu, que você conhece, conheceu, que você ainda vai é, conhecer, obviamente. Né? Então, se você se aprofunda aprofundar nesse conceito, você vai perceber que é um princípio básico da numerologia avançada que governa todas as mentes, né, é a numerologia, simploriamente conhecida né, como mudança de assinatura, relaciona matemática, linguagem, nome, mente e consciência. Né? Então, perguntas banais aí que nós nos fazemos, como por que fulano, é, como fulano consegue ser tão sociável, né? Porque esse clano é tão individualista, por que determinada pessoa é fútil, por que fulano e fulano é tão intenso, né? Porque o meu marido, a minha esposa, não confia em mim, ou por que é tão desconfiado de tudo, né? Então o princípio da numerologia se baseia na matemática da vida, que é a filosofia da numerologia, né? Cada número está ligado aí a uma qualidade, e esses números, quando associados às letras de um nome, vão se combinando de uma maneira dinâmica, que nos permite entender a personalidade de alguém, né? os seus padrões de comportamento, as suas preferências, os seus gostos, as suas, é, as suas vontades, né? A personalidade é nada mais é do que um conjunto de qualidades que, as, que associados se tornam você, né? E cada um de nós é um ser único e muito distinto. Né? Aqueles que detêm esse conhecimento, controlam. Aqueles que não se interessam em obter esse conhecimento. Né? Então, aqueles que não se interessam em obter esse conhecimento serão sempre controlados. Querendo ou não, é assim que funciona. Tá? Então, ninguém nasceu predestinado ao sucesso, ninguém nasceu predestinado ao fracasso. O problema é que algumas pessoas são comodistas e conformistas demais né? e não se interessam em aprender a controlar e comandar, né? É muito mais cômodo, claro, ter alguém que lhe diga o que fazer, né? E ter alguém que lhe ensine né? como enfrentar a realidade, né? É difícil assumir a responsabilidade da sua vida e ter que tomar decisões difíceis. E todos nós possuímos qualidades construtivas e qualidades assoladoras, né? Na mesma proporção. Aliás, tanto uma quanto a outra são a mesma, as mesmas qualidades, né? É, tudo depende de quando e como você as utiliza, né? Elas assumem um papel, um, de, um determinado papel aí. Então o nome de qualquer pessoa orienta é, e combina as duas qualidades. Então não é um nome que é ruim, não são as combinações, sequências, etc. As que são ruins, né? É a pessoa que torna as coisas ruins. Ou não. E a realidade... É que cada um de nós, de nossas qualidades, criam padrões que afetam dramaticamente as nossas vidas. Né? Você quem escolhe viver, expressar o seu lado edificante de forma consistente, ou se deixa levar pelo seu lado destrutivo. E é claro que ninguém assume um comportamento destrutivo intencionalmente. Né? Algumas pessoas até têm essa tendência, né? tem uma tendência a fazer isso, mas não é natural. Né? A grande maioria das pessoas assume esse tipo de comportamento negativo inconscientemente, por mero desconhecimento mesmo. Né? E é por isso que eu insisto muito é, que não adianta nada é, mudar uma assinatura, fazer rituais tentando melhorar a sua sorte, nada disso vai mudar a sua vida, né? Se você não souber usar a matemática da vida a seu favor. Né? E a realidade é que sorte e azar não existem. Né? E mesmo que acontecimentos inesperados aí ocorram, é, eu esqueci de desligar meu telefone. Então, vamos lá, só um minutinho. Então, mesmo que acontecimentos inesperados ocorram, né? É, eles acontecem naturalmente com todos nós, né? nada disso acontece ao acaso. E eu sempre afirmo que a vida é estrategicamente calculável, eu ensino isso, inclusive, no meu livro Enriquecendo a Vida. Né? Então, acredite, por pior que seja a sua situação, hoje a sua sorte não é pior nem melhor do que a de ninguém. Né? O equilíbrio ou o desequilíbrio não está no nome, não está na assinatura que você usa. Né? Eu afirmo e repito é, que não existe nome ruim. Se as coisas estão difíceis para você, o desequilíbrio está em você. Né? O nome é só uma espécie de contrato simbólico entre você e a sociedade e o resto do mundo, do universo, sei lá, né? depende de que cada um acredita e como acredita. Né? Então, enquanto você não entender isso, independentemente do que você acredita, de um jeito ou de outro, você vai acabar sendo levado pelo lado destrutivo da sua personalidade em algum momento. Né? E é aí que as coisas começam a desandar. Né? Isso não acontece por magia, por obra de estilo, nem por providência divina. Isso acontece devido ao desconhecimento das suas características pessoais, seja as físicas, mentais, Dessas, né? Então, se você desconhece o seu intelecto, se você desconhece o seu potencial, é claro que você dificilmente vai conseguir se manter em equilíbrio. Né? É, difícil, é difícil você conseguir se manter em harmonia com as suas intenções, com as suas realizações. Né? E... Mas uma vez que você conheça esse princípio simples da matemática, né? você se torna capaz de medir o seu pensamento. né? Então você começa a entender porque algumas pessoas são mal-humoradas, porque outras são egoístas, porque algumas são indulgentes, outras se afogam em autopiedade. Né? Você vai entender que algumas pessoas parecem ser azaradas e outras parecem ter todos os privilégios divinos. né? Se a mente não estiver equilibrada, não tem nada que fará isso por você. Né? E é só quando você for capaz de se entender Realmente você vai ser capaz de ter a autonomia do 1, um, o jogo de cintura do 2, né? aquela criatividade, o poder da multiplicação do 3, poder de superação do 4, a grande versatilidade mental e dinamismo do 5, associado à proteção do 6, a sabedoria do 7, ao equilíbrio do 8 e a grande consciência global do 9. Né? E o principal, você vai ter o grande poder do zero, né? o poder do tudo ou nada. Eu fiz um vídeo já há algum tempo, inclusive, falando sobre o número zero na né, numerologia, eu vou deixar, inclusive, como sugestão no final desse vídeo. Se esse vídeo até o final, no final eu vou deixar com sugestão lá. Se você não assistiu, assista, porque eu garanto que vai valer a pena. Tá? Mas, resumidamente, né, eu vou dar até um spoilerzinho aqui, o zero reflete o poder do nada, né, ou o infinito, que permite a você todas as possibilidades possíveis. Isso, aliás, é numerologia avançada, tá? é numerologia real e moderna. Tá? É uma prática para medir, entender as pessoas, medir as suas mentes, usando o poder da matemática. Então, se você já fez o seu estudo numerológico, estude agora a matemática da vida, né? estude a numerologia. Não para ser um numerólogo, para ser uma numeróloga, não para ganhar dinheiro enganando os outros fazendo mapa. Né? Use para aprender a tirar todo o proveito desse conhecimento. Se você não fez o mapa, é óbvio. Faça né? Eu faço um estudo, não faça mapa. Né? Entre nós, todas as pessoas bem sucedidas têm uma visão muito realista da vida. Né? Todas elas acreditam que tudo aquilo que acontece nas suas vidas é quase tudo culpa delas mesmas, né? E que mesmo quando ocorrem eventos casuais, aí, o que é importante não é o que acontece, mas como essas pessoas reagem né, a esses acontecimentos. Agora, se você se acha sem sorte ou desfavorecido de alguma forma, você pode realmente mudar as coisas, né? Eu te mostrei isso. E você viu que é muito mais fácil, inclusive, até do que você imaginava, né? E se você quiser me chama pelo WhatsApp, vem fazer uma consulta de avaliação gratuita, tá? São 30 minutinhos aí, nós vamos conversar, tentar entender o seu problema. O meu link está aí na descrição do vídeo. Vem me contar o seu problema e vamos ver o que nós podemos fazer para mudar isso, né? Porque no final das contas, a sua sorte é sua filha que você escolhe ser e viver, né? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, principalmente aí pela sua. Companhia, se você quiser solicitar os meus e-books gratuitos, tá? O mito Verdade, a mudança de assinatura, o livro do poder, a numerologia de desenvolvimento pessoal ou dar a sua sugestão, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, te encontro lá no nosso próximo vídeo. Até lá!